Here it comes. Chegou a hora de fazer o quiz anual dos 100 melhores jogadores da NBA de acordo com a ESPN. Quem me acompanha aqui no Boom há mais tempo sabe que antes de começar cada temporada eu faço exatamente esse vídeo do quiz com os 100 melhores jogadores escolhidos pelos jornalistas especialistas da ESPN. Aqui está o quiz do Sparkle, que é onde eu faço normalmente. Você pode dizer o nome do top 100 da NBA para a temporada 2020-2021, que aí no título está escrito Is This the Worst Yet? Porque esses rankings são muito questionados, né? Então isso seria Este é o pior até hoje. A galera sempre questiona muito. Eu vou dizer pra vocês que eu fugi de toda a informação possível desse quiz, pra não saber as respostas. Porém, eu fiquei sabendo que a galera tá muito brava, que o Demar Rosen tá, tipo, em octagésimo, alguma coisa. E também que o Lonzo Ball tá muito bem ranqueado tipo, quinquagésimo, alguma coisa. Isso eu vi, tipo, Twitter, Instagram, mas eu não fui atrás do ranking pra ficar sabendo, pra não ficar muito fácil. E outra observação é que eu procurei alguém que tinha feito o quiz sem a informação dos times, pra ficar mais difícil. Não encontrei. Muitas pessoas colocaram esse quiz no, no Sporkle, todos eles colocavam um time no lado, né? Vocês estão vendo aqui, primeiro Lakers, segundo Lakers, terceiro Bucks, o que fica meio óbvio, principalmente nas primeiras colocações. Tinha alguns quiz que colocavam até a posição do jogador, que deixava mais fácil ainda. Mas enfim, vamos lá, eu tenho 12 minutos, certo? Para acertar os 100 jogadores top 100 da ESPN temporada 2020-2021, começando! Então os dois primeiros obviamente devem ser LeBron James e Anthony Davis. Meu microfone hoje tá torto pra não atrapalhar a minha visão da tela, tá? É a primeira vez que eu uso microfone torto. Terceiro, do Bucks, Antetokounmpo. Quarto do Mavericks Doncic. Olha, Luca Doncic em quarto. Gostei, ousado. Lembrando que isso é para esta temporada, né? Então esperam um salto muito grande do Luca Doncic. Quinto, Clippers, Kawhi Leonard. Sexto, Nets, Kevin Durant. Sétimo, Blazers, Damian Lillard. Está, está, está bem avaliado Depois da, da, da bolha que ele fez né? Foi o MVP da bolha Oitavo Warriors Curry Rockets ah, já Entrou Seth Curry Em 91 Rockets Harden Curioso o Curry depois de uma temporada inteira Sem jogar ainda Estar acima do Harden Que é um cara que vem jogando constantemente em alto nível Mas eu entendo que o valor do Harden está baixo Nesse momento uh, 10 Nuggets Jokic oh, Jokic é um top 10 da NBA 11º Celtics Jason Tatum 12 segundo, Heat. E 13 terceiro, Heat. Então, deve ser o Jimmy Butler e o Adebayo. Não sei se o Adebayo é o 13 terceiro melhor jogador da NBA nesse momento, mas é que ele fez, enfim, uma, uma volta de temporada muito boa, inclusive levando o time às finais. 14 quarto, Sixers. Aí deve ser o Embiid. 15 quinto, Suns. É o Chris Paul ou Devin Booker? Chris Paul. Sixers de novo, Simmons. Suns de novo, agora o Devin Booker. A primeira coluna normalmente é fácil, né? Uh, vamos lá, 18, Jazz, Mitchell Vocês estão vendo que hoje eu estou falando pouco Porque eu tenho a intenção de concluir este top 100 Dificilmente eu concluo meus coisas porque eu fico conversando demais 19, Pelicans, deve ser o Ingram Opa, Ingram Ixi, Ingram, 28º, então o Zion 19º Zion para quem jogou 30 partidos até o momento Bem, bem otimista, mas enfim Jogou bem, né? Veio bem. Vigésimo Clippers agora paul George. 21 primeiro, Nuggets. Jamal Murray, ó, depois da bolha, claramente. Ó, o tem Murray e ó, o 83 º também. 22 segundo, Wizards. Ou a Westbrook ou o Bradley Beal. Nossa, o Westbrook nem apareceu aqui. 36 sexto, o Russell Westbrook. É, o... tá com valor baixo, que nem o Harden. Ele não é o 36º melhor. Ele tá acima, mas enfim. Não dá pra ficar discutindo isso. Fica pra um próximo vídeo. Bradley Beal, Timberwolves, Towns, Raptors Siakam. Nets, Irving Ih, vai ter torcedor brabo com Irving 25 mas eu concordo, eu acho que a posição dele é por aí Jazz, 26 Se já foi o Mitchell o Gobert Trailblazers, 27, se já foi o Lillard é uma Colum Eu acho que, é, acho que eu colocaria mais pra baixo O McCollum, mas vamos lá 29 Hawks, Trey Young Também acho que eu colocaria mais pra baixo 30 Raptors, Kyle Lowry 31 Grizzlies, Jamorant Olha, bem avaliado Pra quem se jogou uma uma temporada. Celtics, 32º, Campbell Walker. Oh, 48º, Kemba Walker. 31º, Jamor e 48º, Campbell Walker. Com tudo que ele fez na NBA, até o momento, talvez seja uma distância muito grande, né? Mas, enfim, lembrando que é pra essa próxima temporada. Então, do Celtics, deixou ser o Jalen Brown. 33º, Bucks, já foi o Yannis é o Middleton. Opa, escrevi... Ué? Middleton em 35 então é o Drew Holiday que foi pra lá. Olha. Yeah. 34 do Kings, the Iron um Fox. Ó, primeira coluna é fácil. Vamos pra segunda. Middleton Westbrook, outra do Celtics. Marcos Mart? 37 º não, minha gente. Tá cada vez melhor o Marcos Mart, mas ele não é o 37 º 38 º Thunder. Quem sobrou no Thunder? Guild's Alexander. Gildus Alexander. 39, Pacers, Sabonis, 50, Sabonis, Oladipo, 47, Oladipo, TJ Warren, <risos> 63, meu Deus, quem é, Miles Turner, não tem nada a ver, mas, quem é o outro cara, Malcolm Brogdon, Malcolm Brogdon, teoricamente, não, segundo esse não, o melhor jogador dentre os 5 titulares do, do, do Pacers, eu gosto do Malcolm Brogdon, mas ele não é o melhor jogador dos 5, 40, mais um do Raptors, então, uh, quem sobrou, Van Vliet, Mavericks, 41 por Zingis Magic, o melhor do Magic é o Vucevic Grizzlies, se já foi o Jamoran Jaren Jackson Jr. Jackson Jr. Okay. Ah, eu digitei Jr. e foi Michael Porter Jr. Junto, ah, loucuras de quiz, né? Loucuras de quiz uh, Pode ter do Otto Porter Jr., se é que tem o Otto Porter aqui, acredito que não Warriors, agora outro do Warriors se já foi o Curry, o Draymond Green. O Clay Thompson não vai estar aqui, né? Thompson. É, o Clay Thompson não vai jogar. 45 Hornets, devonte Graham. Não tem devonte Graham no top 10 Então quem é do Hornets? Rosier? Gordon Hayward. Chegou agora. Mas também não é o 45º. 46º Nets. Se já foi os dois, é o Levert. Pula o Ladipo Walker. Outro do Nets. Jarrett Allen? Não. Dean Weedy? É. Ah, o Water Potter tava aqui assim, ó. no 98º. Outro do Suns, Andre Ayton. Outro do Blazers, Snurkitch. Pelicans, mais um do Pelicans. Quem tá no Pelicans? Bledsoe. Não. Ah, deve ser o Lonzo Ball. Que fala... ah, yeah. O Lonzo Ball que tá em 54º. É, tá, tá. Tá ranqueado demais. Ó oh, galera, já, só tem mais 6 minutos. E eu mal passei da metade. É muito rápido, isso não dá pra falar muito. Rockets, já foi o Harden John Wall. Não, o 81o, Harry Gordon. Não, foi o Iron Gordon. Então é o P.J. Tucker? Também não, foi em algum outro lugar aqui. 72. Uh, Harden Wall, Daniel House, P.J. Tucker, da Marcus Cousins. Também não. Quem é? Christian Wood? Tá, tá, é, mesmo sendo o torcedor do Rockets Eu adoraria que fosse o 55 o melhor jogador da NBA Mas acho que ele tava também um pouco ranqueado pra cima Outro do Bulls Ah, Lavine não botei ninguém do Bulls, né? Só o Porter que foi lá uh, Sixers, então deve ser o se já foi os dois Tobias Harris é, Foi o Joe Harris, número 100 Heat, agora dois do Heat é Hero e o Dragic É Outro do Blazers, o quarto do Blazers, sei lá, o Hood? Não. Uh, Jack Collins? Não, John Collins em 84º. Quem é o outro do Blazers? Gary Trent? Não. Não sei. Outro do Wizards. Uh, já foi o Bill e o Westbrook. Quem mais tem no Wizards? Para entrar nesse ranking, Hatimura, Não. Bertans. Bertans. Rock62, Galinari. Não, 85, Capela Não, nem tá no 100 Rondo, não Não sei uh, Cavalier, 64 sexton Love Kevin Love, eh, talvez um pouco pra cima O outro do Blazers é o Covington ha, Foi trocado agora Piston, 65 Pistons não foi ninguém, deve ser o Blake Griffin, então derek Rose, tá? Não Outro do Clippers, sem os dois que já foram Marcus Morris não, 99 Beverly, não vai ser 8,90 Red Jackson Não Zubats Não Serge Bacca Nova contratação Raptors Ah, deixa eu botar o Monsters antes Que eu esqueça do Lakers aí, ó 76 68 do Raptors Mais um do Raptors Ah, no Nob Oi Quem é esse do Rocks aqui? 62, não sei 69 Ai, o tempo tá acabando 69, Minnesota DeAngelo Russell Pe Mais um do Pelicans Não sei. Mais um do Jazz, Joe Ingles, 89, Ryson O'Neal, Bogdanovich. Ah, ah o oh, oh, oh, oh, do Hawks que faltava é o Bogdan Bogdanovich, que ele foi pro Hawks. Quer dizer que eu completei a segunda fila, falta só a última fila. Quem é esse do Pelicans? Mais... Ai, não era o Bogdanovich aqui, 71 do Jazz. Michael O'Neill, Michael O'Neill, Michael O'Neill. Pula, 75, Hit, mais um do Hit, Kendrick Nunn. Uh, o Jay Crowder está aí, mas vou botar aqui, não hum, Godala? Não, não vai ser Bama de Debaio, Olinick Não é Quem é o outro? Tô esque... Duncan Robinson Era o Duncan Robinson e foi o Mitchell Robinson lá em 92 77, mais um do Lakers Dennis Schroeder Era o 79, mais um do Lakers O Danny Green tá aqui, não vai estar, tá, né? Caldo Pope. 80, Mavericks. Você já foi o Porzingis e o Donchich? Kleber. Não. Quem mais tá no Mavericks? Alguém foi... Josh Richardson. Foi trocado pelo Seth, pelo Seth Curry. 82, Spurs. Ah, é o DeRozan. DeRozan. E o Lamarcus Aldridge, não tá? Aldridge. 95 pro o Lamarcus Aldridge. <risos> Gente, o Lamarco Aldridge obviamente é melhor que o 95º <risos> Que 94 jogadores da NBA Mas enfim O Spurs tá com a, tá com a moral baixa falta um pouco, gente, faltam 7 Bucks 86, já foi, já foi Bucks, Bucks De Vincenzo Opa Brook Lopes, é Brook Lopes, Brook Lopes, Brook Lopes, Brook Lopes. Mais um do Kings by Hield Mais um do Pistons Não é o Derrick Rose Já foi o Blake Griffin ah, quem é? Quem é que tá no o... Alguém foi trocando. O Jeremy Grant. 93, Minnesota. Anthony Edwards? Não. Quem mais é Minnesota? Josh Kulge? Não sei. 96, Lakers. Mais um do Lakers. O Harrell. O McGee Ma saiu, mas não é. Quem é um... Dwight Howard tá aqui? Não. Peraí, falta um Lakers e um Spurs Spurs já foi o Dejounte Murray Dark White É Um Timberwolves e um Lakers Quem tem um Lakers? Quem pode jogar? O Schroeder O Caldopo, o Lebron hum, Caruso? Não O uh, Mark Morris não, porque eu já botei o Marcos Morris Alguém que eles contratam? O Wesley Matthews Opa, escrevi errado Matthews, NÃO! Marcas, <risos> Falta um do Minnesota! Falta um, 28 segundos! Coteiro, né? Daniel Russell. Daniel Gorg Jang. Não, não vai ser. Não, ele tá no bem, fez o Gorg Jang. Quem é? Carl Anthony Towns? Não. Não, vai faltar um, não acredito! Não era o Anthony Edwards, né? Que foi draftado. <risos> Falta dois, 98 de 100, quem é o outro? Mais um do Pelicans, ai meu Deus Eu achei que faltava um só Faltou o Steven Adams No Pelicans, nossa Eu nem associei ele ao Pelicans, e quem era o último? Ricky Ruby é, Dois jogadores que estão De times novos e eu não associei ao time Quer dizer, o Ricky Ruby No caso é do novo velho Cara, então eu acertei 98 de 100. Qual é a média da galera? 89. É, gente. Esqueci o Steven Adams do Pelicans, que eu tinha esquecido que ele tinha ido pra lá. E esqueci o Ricky Rubio do Timberlake. também esqueci que ele tinha ido pra lá. 98 de 100. Tem umas aberrações aqui, né? Mas aí fica um assunto pro próximo vídeo. Jogadores que ficaram em rankings estranhos no quiz da ESPN. Valeu quem assistiu, então. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Hoje eu não falei quase nada. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Tá? Estamos em quase 76 mil inscritos Em homenagem ao grande Sean Bradley, número 76 Abraço pra vocês A NBA tá quase aí, até lá